vivendo plenamente e vamos complementar com esse outro tarô. Câncer pode estar esperando por dias melhores, querendo viver plenamente, mas no momento encontra conflito, porque você quer uma nova vida e, como toda escolha, algo fica para trás. E além disso, tem a questão do tempo, porque, por mais que você queira, tudo melhorado, há um processo para esse pedido chegar. Leva um tempo para você começar a ver os investimentos dando certo. E isso exige uma força interna muito grande para continuar dando passos até o lugar que você quer chegar. Mesmo que agora você esteja caminhando sobre os obstáculos e esperando por algo que não chega. Que está demorando para chegar. Porém, você já está no meio do caminho. Então, é preciso ser muito forte no sentido de se manter de pé. Com controle absoluto de si mesmo, para não olhar para trás, se arrependendo e sentindo que perdeu o que já estava certo. O momento pede uma certa despreocupação de seguir em frente sem levar essa bagagem pesada com você tendo aí um foco total, sem oscilação, de modo que haja um alinhamento entre você e essas novas emoções que te esperam lá mais à frente, para te transbordar de amor e felicidade. E vamos trazer também uma mensagem do Oráculo. Estrelas, você pode manifestar todos os seus desejos e super combina com a carta de viver plenamente. É preciso acreditar e confiar naquilo que você pediu, mudar essa energia aqui de arrependimento, de querer olhar para trás de tentar voltar do meio do caminho, porque o pedido já foi lançado, agora é transformá-lo em realidade, tá bom? Gratidão!